Olá, tudo bem? Meu nome é René Ricardo e sou empreendedor digital. Hoje quero compartilhar com você uma dúvida muito coerente das pessoas. Como ganho dinheiro com a máquina de vendas online do Tiago Bastos? Em primeiro lugar, muitas pessoas iniciam no marketing digital sem saber nada. Aí, quando você não sabe nada, qualquer coisa serve. É onde muitos aproveitadores enganam as pessoas com promessa de dinheiro fácil ou muito dinheiro em pouquíssimo tempo. Mas na verdade vamos entender: dinheiro nenhum é fácil, até mesmo um ladrão tem trabalho para roubar, concorda? Partindo desta temática vamos seguindo, a máquina de vendas online funciona da seguinte maneira, você precisa escolher qual o modo que quer trabalhar, se você quer ser produtor de produtos digitais ou vender como afiliado, se você quer vender produtos físicos ou se você quer vender serviços online, a máquina serve para qualquer um dos três exemplos. Vou pressupor que você quer ser afiliado de produtos digitais, seja no Hotmart ou na Eidos, ou ainda na Monetize, tanto faz o processo é sempre o mesmo, bom para ganhar dinheiro com a venda de produtos você vai precisar de contratar um domínio e uma hospedagem de sites dentro da máquina. O Tiago explica como fazer, não se preocupe. Feito isto você vai precisar contratar um sistema de e-mail marketing, existem vários. Eu uso o igoi é muito bom, tem um suporte excelente e é barato no preço final, mas dentro do curso o Tiago vai te mostrar várias possibilidades. Depois que você fez estas três etapas é hora de botar a mão na massa e fazer a máquina funcionar de verdade, parece complicado mas não é não. Este é o processo inicial dentro da máquina. Tudo é mostrado de forma simples e de fácil entendimento em vídeo. Aulas todas numa sequência lógica. Espero ter te ajudado. Clique no link abaixo e veja o vídeo do Tiago Bastos sobre a máquina de vendas online 2. Um forte abraço e até mais. Se você gostou do vídeo dê um like compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal. Até mais.